O que foi, vocês ouviram desse comitê? Bom, o comitê nos recebeu muito bem, doutor Marcelo, doutora Nayara. A ideia não é ser contra esse decreto. Nós somos a favor dessa pandemia que aconteceu no país inteiro, a atitude do doutor Marcelo de fechar tudo, foi correto. Mas nós temos que ver que em nossa cidade não temos nenhum caso ainda confirmado. E a única coisa que nós queremos é voltar a trabalhar. Trabalhar como o mercado está trabalhando. O mercado tem sepsia você passa no um álcool gel, passa no carrinho, diminui o número de funcionários, diminui o número de, de pessoas dentro, para não ter aglomeração. Agora, o comércio que tem aqui na cidade, você pega uma loja de roupa, uma loja de pneu, é pequeno. A gente não recebe 100, 200 pessoas dentro da loja. Dá para controlar. E na minha loja, por exemplo, tem quatro vendedores, põe dois, um em cada ponta, põe álcool. Vamos reduzir o número de horário de trabalho por dia, o que for grupo de risco, tem que ficar em casa mesmo. Idoso, ou a pessoa está com uma doença crônica, ou está com asma, ou criança, tem que ficar em casa. Mas o que tem que ver é que tem a saúde mental também. Um pequeno comerciante desse, nem todo mundo tem dinheiro para ficar um mês parado. O normal desse comerciante, ele trabalha no dia a dia para se manter. Ele tem escola de criança, ele tem que abastecer o carro, ele tem impostos municipais para pagar. E se ele ficar um 20 dias fechado sem renda nenhuma, ele primeiro vai ter que demitir algum funcionário. Esse funcionário não adianta o mercado estar tá aberto porque ele não vai ter o que comer. Ele vai ter, não vai ter como pagar aluguel, não vai ter como pagar nada e vai fechar. Então eu acho que temos que motivar. Dá para trabalhar sim, se um mercado você pode entrar. Você recebe um álcool gel na porta, passa no carrinho, você pode fazer compra, você pode entrar na feira. Você já imaginou um feirante que ele tem uma vida miserável, ele ganha uma renda pequena, ele parar de vender os produtos dele, o que ele vai fazer? O senhor falou a respeito da, da alta veículo, lógico, né, mas esse, esse empreendimento ali, por exemplo, que é a construção civil. Está acontecendo que também foi no decreto, foi é, tá falando que era obrigatório parar. Por exemplo, quantos funcionários você tem lá? Ali, só hoje, no total, entre o Ecovilho e o Altavilho, nós estamos com mais de 70 funcionários. Então, o que nós propomos lá para pro, a Nayara e para o Marcelo é não ter atendimento ao público. Temos condições de trabalhar com 3 a 5 metros de distância, tranquilo. Orientar todos os funcionários para ter essa sepsia, não só na obra, como em casa também. É difícil de controlar um serviçal, mas você vai passar para eles o que eles têm que fazer. E diminuir o horário. Nós propomos de abrir às 7 da manhã a obra, fechar às 13 horas, para não ter aglomeração, a pessoa já vai para casa, não sai à noite, que tem um toque de recolher, e sábado e domingo fechar. Voltando a te dizer, provisório, nós estamos tomando essa atitude por 5, 10, 15 dias, pode ser que daqui 5, 10, 15 dias nós retornamos aqui e vamos fazer uma nova reunião. Isso tudo vai ver o que vai acontecer com a cidade, como vamos agir. Por enquanto tem suspeita, estão fazendo exame, está demorado, mas nós não temos nenhum caso ainda confirmado de coronavírus em Alta Floresta. E nós temos uma população aqui quase de 80 mil habitantes. Já, já cancelaram os voos, que era um foco. Vem alguém de outro país, vem turista. Esse sim poderia trazer. Já cancelou os cultos nas igrejas. E isso aí também dá uma aglomeração de pessoa. Balada, noite, boate, isso aí dá uma aglomeração de pessoa grande. Já cortando isso aí, cortando as escolas, nós já estamos evitando bastante o contato com o vírus. E todo mundo se precavendo, quem está com uma tosse, não sei em casa, se cuidar com álcool gel, com máscara. Eu acho que nós vamos passar por essa, esse vírus que está acabando com o planeta como já passamos por muitas outras crises na cidade. O que não podemos deixar é esse vírus acabar com a cidade. E até 7 horas da noite, eles vão dar uma posição, vou conversar com a Ziel, mas fomos muito bem recebidos pelo secretário, pela doutora Nayara. Eu acho que até 7 horas da noite, tanto o Jaime como o Frank, e todos nós representando lá, o Leandro, demos bastante sugestão não de parar. Os idosos continuar em casa, grupos de risco continuar em casa, criança, aglomeração também evitar, baile, festa. E deixar os outros comércios, já que o mercado está aberto, deixar também todo mundo trabalhar. Uma loja de roupa que reduz o número de funcionários, que reduz o horário de trabalho para não ter aglomeração, não trabalhar sábado domingo. E essas medidas que a gente está passando aí, seria provisória também. Pode ser que daqui a 10 dias, essa pandemia aumente no país, aumente aqui, novas atitudes vão ser tomadas. Eu estou falando para essa semana. Porque se um mercado trabalha e um feirante não trabalha, esse feirante não tem condição de se manter. Uma loja de roupa não tem. Se o mercado está lá na hora de você entrar, passar um álcool gel, ou entrar, vamos ter todo esse cuidado numa loja de roupa e evitar. Quem for grupo de risco, tem 70 anos, tem alguma doença crônica, ou está tossindo, não está bem, tem que ficar em casa. Vamos reduzir. Lá na minha loja, se tem quatro vendedores, dois ficam em casa um dia, dois fica outro, porta fechada... Trabalhar menos horas por dia, mas parar para geral, acontece que tem comércio aqui, a gente não tem que pensar em mim, eu posso ficar um mês parado. Tem comércio que paga aluguel aqui no centro e vai chegar no final do mês, ele não tem dinheiro para pagar para os funcionários, ele não tem dinheiro para pagar aluguel e ele não tem como pagar escola de criança, comida nem nada. Aí não adianta o mercado aberto e ninguém ter dinheiro para comer em casa. O que nós queremos é não ser diferente de ninguém. É, não ser tão drástico nesse decreto, Ó, a Sinop já cedeu um pouco, Cuiabá cedeu, Guarantã cedeu, Apiacai cedeu. Ninguém está querendo que aconteça nada de errado, amanhã acontecer, culpar nós. Mas eu acho que quem trabalha também está prezando pelo emprego dele, a pessoa quer voltar a trabalhar. E vamos trabalhar menos, eles proporem reduzir o horário de trabalho, reduzir o número de funcionários e tomar uma atitude, se sair, eles aprovar esse decreto aqui até o final do dia, dar certo, como outra cidade, não parar a indústria. Parar a indústria, parar o comércio, daqui uns dias a pessoa não vai morrer de coronavírus, vai morrer de fome, vai morrer de depressão, e eu acho que vai dar certo sim. Nós fomos muito bem recebidos, tanto pela doutora Dayana, como o secretário doutor Marcelo, eles entenderam e também concordo com a atitude dele. Era tudo novo no planeta inteiro. Vem uma pandemia dessa. Você vê casos real de pessoas morrendo, a atitude que ele tomou de fechar tudo foi correto no país inteiro. Só que está mudando. Como aqui na cidade nós não temos nenhum caso confirmado, vamos trabalhar devagarzinho. E conforme for acontecendo as coisas, vai mudando. Pode ser que daqui uma semana, dez dias, nós temos de novo aqui na, é, fazendo outra reunião. Bem,